Olá Santa Bárbara e região, novamente estamos aqui com a segunda edição do nosso programa. Primeira edição do Auge Brasil foi com o Esquenta no Esporte Clube Barbarense. Espero que você tenha visto e também espero que você tenha gostado. No nosso segundo programa, nós estivemos visitando o Sapezeiro Bike. Boa Sexta-feira aconteceu no Santo Antônio do Sapezeiro no Sapezeiro Bike o Porco no Rolete. E você vai conhecer agora o Pedrinho e a Duda que eles vão mostrar para você como foi o preparo desse maravilhoso, desse delicioso porco. Nós já estamos aqui no Sapezeiros Bike é, preparando o porco. Agora o Pedro vai explicar um pouquinho para vocês qual o pro procedimento utilizado. É, nós iniciamos a preparação do porco ontem. Deixamos ele submerso do tempero e agora estamos injetando, para ficar com aquele saborzinho especial. É a receita utilizada é uma receita tradicional familiar, vem curtir com a gente. E você que está me assistindo, você gosta de porco no rolete, comida caipira, sertanejo? Pois é, esse lugar é muito aconchegante para isso. Dá uma olhada nessa galera, a animação e a alegria deles. Família, crianças e tudo mais, curtindo um sertanejo e saboreando um delicioso porquinho. A festa tá bem bacana, é, é super legal. Eu acho que a ideia do Muito bom! É, gente, prazer, e a animação da festa foi por conta da dupla Zeneto e Vinícius. Essa dupla é de Limeira. Inclusive eu estive conversando com eles e eles me contaram que a música mais pedida pelo público é Boate Azul. É... É... Eu toco há 16 anos tocando, mas a nossa dupla tem a formação de um ano e meio. Nós estamos tocando, em toda a região já tocamos também em peças particulares e a primeira vez aqui tocando no parque da cidade. Terceiro Likes, eu já canto faz uns cinco anos, mais uns 5 anos, mas assim, profissionalmente, para 23 anos. Eu estava cantando assim, estava ajudando um outro amigo até onde nos não se conheceu justamente fazendo banda por esse amigo, consegue a gente percebeu que o vírus não vai acabar né? vai embora, então não, já é? dá pra a gente, vamos ter que conviver com ele, até porque ela não gosta é. né? <risos> pois é a gente tem que conviver com ele, então a galera não tá aguentando mais, tá saindo Lógico, vamos cuidar cuidado isso é lógico, perde o tempo de cuidado porque você é. É mais pequena, não podem sair tem que tentar, de qualquer jeito o atirar o atirar Eu Para finalizar a nossa noite, eu estive conversando com o proprietário Pedro Virgentim. Opa! É, começou a divulgação assim, essa semana aqui e o pessoal está bem animado. Começando é, com uma presença e tá aí. E a é tempo vocês estão aqui com o Sapezeiro Bike? Ah, começamos em outubro de 2019 vai fazer três anos. E qual é o público que frequenta aqui? Todos os dias é, tra vocês trabalham? É, qual o público que tem? Finou semana é um público diferente. É, o nosso corte de hoje é o pessoal da ciclismo. É, a gente serve o café da manhã e almoço no fim de semana. Então o corte nosso é o ciclismo. Estamos encerrando a segunda edição seré. do Não programa Auge Brasil. Seja Gostaria de participar do nosso programa? Entre em contato comigo pela minha rede social, Luciana Campeiro. Você quer ficar no Auge? Vem com a gente. Quem sabe você é o próximo a estar aqui. Por hoje é só. Até semana que vem, se Deus assim nos permitir.